Então, galera, vamos deixar claro aqui que isso aqui não é um destruição de aliens, viu? Eu não tô colocando o bichos pra brigar nem nada, entendeu? Eu só tô comparando aqui em relação ao personagem e a sua versão do Omnitrix, se ele é superior a ela ou não, entendeu? Isso é tanto em quesito poder, em feitos, quanto na própria personalidade, entendeu? Em atitudes do personagem, entendeu? A gente vai considerar... Tudo isso, mas não vou colocar o bicho para brigar para ver quem é que venceria numa luta, não, entendeu? Deixar isso bem claro para vocês. Então, para vocês já entenderem logo de cara qual é a proposta do vídeo, vamos começar aí com diamante e tetrax. Ó, isso aqui é um bom exemplo já para começar de alien que é superior à sua versão do Omnitrix, porque o tetrax, quando apareceu, a gente sabe né, que ele tem toda aquela questão dele ser um anti-herói e tudo, caçador de recompensa foi atrás do Omnitrix, e aí ele foi ensinou ao Ben de que não é só força bruta, você tem que usar a inteligência. E aí foi daí que ele parou de só usar força bruta e se transformou em massa cinzenta para derrotar o Krab e o 66. Então nessa questão dele ser como se fosse um mentor para o Ben... Ele serviu assim lá no Episódio Caçado e também lá no Segredo do Omnitrix e até no Ben 10 de Instrução Alienígena. Ele serviu como um professor, assim, fazendo com que ele seja, assim superior ao diamante nesse quesito. Ele tinha mais imponência que o diamante, entendeu? Até a maneira como ele lutava, né? Ele mostrava ter mais experiência. Porque esse negócio de experiência em Ben 10 a gente sabe que conta. Já, já vou explicar mais sobre isso. Só que a gente, se a gente for levar em consideração os feitos, né? No totalitário... O Ben como diamante, lá em Warf, né? Com o diamante cromatizado, né? Agora que a gente tem aquela informação sobre o diamante cromatizado Que eu falei nesse vídeo aqui, se você não viu, clica aí no card Também em Omniverse, o diamante mostrou muitos feitos absurdos Então, nesse quesito aí, o diamante é sim mais poderoso do que o Tetrax, né? Que é interessante, o Tetrax passou a vida toda dele sendo um Petrosapien E o Ben se transformou ali no diamante e, e se tornou muito mais forte do que ele, entendeu? Mas essa é a questão de que o Ben ele consegue se adaptar bem, consegue dominar certos aliens Assim como ele fez contra o Lian, né? Tipo, o Liam passou a vida do sendo ele o Cocorocoide em questão de segundos Emplacou ali, derrotou ele, tá entendendo? Então o Ben tem essa questão né, dele saber usar a maioria dos alienígenas né, melhor do que a própria espécie Tipo, os pelarotas arboreanos foram extintos pelo grande Aí o bala de canhão foi lá e derrotou sozinho o grande carrapato, tá entendendo? Então, realmente, dependendo da maneira que o Ben utiliza os seus aliens, ele se torna superior, né? se torna mais poderoso do que a, a própria espécie em si. Então, nesse quesito, assim, o Diamante, sim, com o tempo, demonstrou ser mais poderoso do que o Tetrax. Mas, pelo menos no clássico, olha galera, a gente vai dar um mérito pro Tetrax, por causa que ele tinha, assim, essa questão dele ser impo imponentão... Entendeu? A gente pode até considerar ele superior. Eu acho que é um tipo para muitos, pode ser um motivo bem bobo, né? Mas o fato dele nunca ter pegado um resfriado, né? Senão que ele se cuida, né? E o diamante ele pegou sim um resfriado, né? ele espirrou e tudo mais. Como uma forma de vida baseada em silício fica resfriada? Eu nunca fiquei, mas enfim, nesse, nesses aspectos assim de personalidade e tudo. O Tetrax, ele se mostra, assim superior ao diamante. Vamos agora para Tartagira e Adwaitia. Esse aí não tem muita dúvida não, né, galera? Porque a gente já olha para o e já entende logo, né? Que o bicho, ele é brabo dos brabo, né? Tipo, dominou ali Ledio Domain, ele era usuário aí da Runa Alpha, um artefato mágico muito poderoso, entendeu? E o Darwin até confirma que mesmo ele não tendo os buracos, né, do Geocallone Aéreos, ele pode disparar vento, entendeu? Então, se ele quisesse, ele podia disparar vento mesmo sem ter aquelas aberturas ali, entendeu? Então, cara, a Dwait é muito superior sim ao Tartagira, entendeu? Que ele tem os poderes do Geoclone aéreo, sim, mas ele não tem a magia. E assim, é confirmado, né, que pelo Dawn que se o Ben, ele tivesse o controle mestre e treinasse com o Tartagira, ele poderia sim dominar a magia, só que ia demorar muito para ele chegar num nível do Adwait, por exemplo, entendeu? Então, com certeza, o cara é superior, sim, ao Tartagira. É tanto que ele até é reverenciado como um deus, tipo... Graças a Adwight, deu certo. Eu não tenho muito tempo, bem, Preciso de ajuda. Então, realmente, sim, o Adwight é superior ao Tartagira. Fantasmático e esquer. Bom, é aqui nesse ponto aqui que eu falo, galera... No totalitário, o Fantasmático, por ser uma cópia genética dos Scare, ele pode sim fazer a mesma coisa que os Scare. Só que aqui a gente vai considerar os feitos que os Scare fez e o Fantasmático não fez. Por causa que tem muitos feitos dos Scare que ele demonstrou, ele foi capaz de fazer, e o Fantasmático ele não mostrou, entendeu? Então isso vai ser considerado aqui nesse vídeo. Porque os Scare, ele conseguiu devorar uma alma ele consegue transmutar seres e controlá-los ele tem uma forma mais poderosa que ele consegue no vácuo do espaço e ele ganha poderes adicionais ele consegue disparar um raio do peito muito poderoso ele pode usar telecinese também e depois ele treinou para poder usar esses poderes sem se transformar nessa forma. Sem estar na escuridão ele já consegue usar esses poderes. Zisker é, é literalmente imortal por causa que mesmo se ele morrer e foi destruído ele pode ser revivido por forças externas, né? pelo fato de que a sua consciência ela sobrevive em Pequenos vestígios de DNA do mesmo, entendeu? Por causa que ele é Single strand of DNA. Os Scare, até mesmo sem ter mana, ele consegue utilizar magia. Porque ele passou muito tempo em Ledger Domain. Conseguiu aprender magia. Ele foi aí, o Hector senhor né? De Ano feitos. Então, mano, tá entendendo? Tipo, os Scare tem um monte desses feitos aí que ele demonstrou na série. E o Fantasmático, né? O Ben como fantasmático, ele não demonstrou. Ele não chegou a esse nível aí dos tá Então, por esses feitos aí, com certeza, o Skets é superior ao Fantasmático. E bem, galera, eu falei do Tartagira, mas e os demais aliens de Andrômeda? Vamos focar agora na galerinha de Andrômeda, ver quem são os aliens superiores e quais não são. agora e mais uma vez, dizendo aqui, não vou considerar o totalitário, entendeu? eu vou considerar o feito do personagem e o feito do Alien Omnitrix, entendeu? Então, assim... O Andrés, né, começando com ele... Eu vou corrigir um erro aqui, galera, que eu dizia no passado de que os tapaedanos eram burros. Por quê? Porque o, o Andrés era meio burrinha, assim, era meio bobinho, só que isso não justifica eu, tipo, generalizar toda a espécie dizendo que eles são assim, porque o próprio Armato não demonstrou, né, o que o Andrés aqui, ele é ansioso, né, ele fica se tremendo ali, tipo, faz uns terremotos do nada, e o Armato não faz isso, entendeu? Então, tipo, é a mesma coisa de eu pegar um ser humano que é inteligente e dizer, ah, porque esse ser humano é inteligente, então todos os seres humanos são muito inteligentes, não. Não é assim que funciona, então o Andrés é daquele jeito porque ele é assim, é da personalidade dele, entendeu? Então isso já é um ponto assim, negativo pra ele em relação à superioridade, porque é uma coisa que realmente ele não tem Se for comparar com o Armato, porque o Armato diferente dele, ele é todo Sigma, né, ele já chega lá emplacando e tudo, né Com aquela, aquele vozeirão dele de britadeira, é massa demais, tá entendendo? Claro, né, tem que considerar aqui, né, galera, que os Ares do Omnitrix são o ápice da espécie e tudo mais. Isso também pode, sim, ser levado em consideração, mas isso tudo mostra que o Armato ele é superior ao Andreas. E, novamente, falando do Tartageiro, já que ele também é de Andromeda, né, só que agora, comparando ele com o Galápagos, vamos lá, galera, em relação, assim, à personalidade, é por causa que eu vejo que o Ben, né, como o Tartagira, ele tem uma personalidade que é mais apropriada para lutas, entendeu? O Galápagos, ele parece ser mais pacífico, até porque os próprios Geoqueloniários são mais pacíficos mesmo, entendeu? Então, assim, eu acredito que a maneira que o Ben, ele luta, né, utilizando os poderes do Tartagira, é superior, sim, à maneira do Galápagos, entendeu? Os feitos do Tartagira, pra mim, comprovam isso, sabe? Então, Tartagira é superior ao Galápagos. Agora, o Pandor, com certeza, ele se demonstrou superior ao NRG. É aquela coisa, o Ben viu o Pandor fazendo tudo aquilo ali, nessa né, Saindo da armadura, engolindo ali as energias, ficando grandão, poderosão. Até intangível o bicho fica, tá entendendo? E o Ben nunca demonstrou esses feitos. Então... Infelizmente por causa disso, por causa de leseira do bem Por causa de inexperiência Não utilizar o ar no potencial completo né Porque claro, no totalitário ele poderia Utilizar esse poder do pando Já que é uma cópia genética, mas como não demonstrou Então a superioridade aí vai pro pando do mesmo jeito é o Red com o Anfíbio. O Red lá lutando contra o Arrajato usou intangibilidade, entrou na energia lá e tudo. Entrou dentro do Super Omnitrix e, e se fundiu com o Ben. E um dos poderes que eu acho mais legal, né? Que é a leitura de mente, né? Ele lê ali os pulsos eletromagnéticos e consegue né, ler, ler os pensamentos do, de humanos e os E o Ben, mesmo vendo ele fazendo isso, ele nunca quis fazer com o anfíbio, entendeu? Tipo, um poder que seria tão útil pro Ben em tantas situações, ele nunca demonstrou querer aprender a usar isso com o anfíbio, entendeu? Então, infelizmente, por isso do Ben, acaba fazendo com que o Raptor seja superior ao anfíbio por causa desses feitos, entendeu? E o Bivalve é ameaça aquática, aqui não é nem questão de feitos, né? Porque os feitos deles são praticamente os mesmos, né? Só disparar água. É, é mais em relação à personalidade, entendeu? Ele é que nem... é a mesma questão do Tetrax. Então, o Bivalvo se demonstrou ser um líder nato, entendeu? Uma pessoa assim mais imponente, entendeu? Do que o ameaça aquática, entendeu? O Ameaça Aquática acho que ele não teve tanto destaque assim, na série do que o Bivalvo, o personagem do Bivalvo, entendeu? Então, o Bivalvo é, eu considero o Bivalvo superior ao ameaça aquática nesse quesito. Agora, saindo aí de Andrômeda, vamos para Eno, né? Vamos falar aí do, da galerinha do Halloween, né? os monstros, os aliens monstros. Começando com o Isneriô, ele com o Múmia e o Cufulo. Que assim, o Múmia, ele demonstrou que eles fez, lá, tipo, detectar o Coródion, caçar e utilizar o Coródion para transmutar os seres, entendeu? Uma coisa que o Isneriô em si, ele não utilizou. Já o Cufulo ele também demonstrou ser um tempo com fã mais imponentão, lutou contra o Cipó Selvagem, né, emplacou mesmo ali nele. Confirmado que ele é um seguidor de Diago, né, até demonstrado ali quando eles estão lá no covil dele. Até o Derek confirma aquela questão dos com fãs poderem utilizar maldições egípcias, né? Eu sei que não demonstrou esses feitos, né? E o Snerio só poderia fazer a mesma coisa, né? Se ele tivesse o controle mestre e treinasse, Tá entendendo? Mas por esses feitos assim, a Múmia e o Kufulo demonstraram ser superiores ao Snerio, que não demonstrou muitas coisas interessantes, entendeu? O Ben não utilizou muito bem esse alien como... Como ele deveria? O e o Dr. Victor é até meio injusto, sabe, comparar, por causa que é aquela questão, né? Antes do Retcon, lá no clássico, né? Todos os transilianos eram pra ser inteligentes, né? Aí teve o retcon em Omniverse, e os transilianos são burros. Só o Dr. Victor, que ele é fora do padrão, ele é inteligente, porque ele estudou e tudo mais. Isso da inteligência já dá ele uma superioridade, né? Em relação ao Frankenstrike. Mas também tem outros feitos, entendeu? Uma tecnocinese, né? Que o Dr. Victor utilizou. E um negócio absurdo que ele fez, que até agora ninguém sabe como foi, que tecnologia que ele usou pra fazer aquilo. Que é a questão de que ele conseguiu se disfarçar como um ser humano e depois ele se transformou novamente na sua forma verdadeira de transiliano. Isso com certeza torna o Dr. Victor superior, mu muito superior ao Frankenstrike. E comparando os Loboans, né? O Blitzwolf com o Crujo e o Ian É porque assim o Crujo não tem muito o que falar não, sabe? Ele não mostrou muitos feitos assim em relação ao Blitzwolf a gente poder comparar eles dois, sabe? Então eu prefiro comparar com o Ienoduch, que o Blitzwolf ele demonstrou ser sim superior ao Ienoduch, né? Com 10 anos ali, emplacou contra ele, né? Segurou ele ali pelo peito e tudo. Então, acho que no caso dele, né? Diferente do Sneriou e do Frankenstrike, aqui o Blitzwolf é superior sim à sua, à sua versão, né? À, ao seu doador genético, né? Vamos dizer assim. O Maltrante e o Contratempo... É aquele que eu falei aqui explicar. A experiência em Ben 10. Por causa que quanto mais experiente em Ben 10 você é, mais poderes, mais feitos você vai conseguir. E o Maltrante demonstrou isso porque ele é muito, muito verão né? E ele é superior ao Contratempo, mesmo ele sendo um cronossapiano no ápice da espécie. Mas muitos feitos do Maltron têm, com certeza, ganho do Contratempo, entendeu? A maneira que ele utiliza os seus poderes temporais, a forma que ele conhece as leis cronossapianas, né? E o Contratempo ele já perdeu para tanta coisa, né? ele teve o seu braço quebrado, foi machucado por uma chave de fenda, entendeu? Tem muitas coisas ali que o Contratempo, infelizmente, tem como debilidades. E o Maltrante demonstrou ser uma maneira muito superior, ele é tão superior até mesmo ao Tecno Bobo Clockwork, né? Porque ele não conseguiu abrir um portal para outra dimensão, enquanto o Maltrante conseguiu. Até quis quesito, assim, de estra ser estrategista, né? Ser um vilãozão, porque ele fez tudo ali, quase conseguiu o seu objetivo, né? De fazer um novo universo, né? sua, im sua imagem semelhança, né? Tudo isso mostra a superioridade aí do Maltron em relação ao contratempo. Quatro braços e Collar. Vocês lembram do Collar? O de azul que apareceu lá no Supremacia Alienígena? Esse aqui é de se surpreender, porque diferente do que muitos pensam, ele se mostrou superior ao quatro braços, né? Ele se mostrou mais forte. E isso é uma coisa assim que o cara fica, meu Deus... Como assim, tá É porque a gente não tem a confirmação né, de que ah, tetramentos azuis são mais fortes do que os tetramentos vermelhos, entendeu? Se tivesse, até que facilitaria mais assim. A nossa compreensão, entendeu? A gente pode considerar, assim, que ele Se mostrou mais forte do que o Quatro Braços Naquela época do Supremacial, entendeu? Em um universo é diferente, realmente O Quatro Braços mostrou superior Pelo fato de que ele derrotou a Luma Que é uma de fêmea E as fêmeas são mais fortes do que o macho Mas como o Quatro Braços É o ápice da espécie, então ele conseguiu vencer Da Luma, entendeu? Então eu acredito que Levando isso em consideração Sem considerar essa, essa teoria né, De o da azul ser mais forte forte né sem considerar isso o quatro braços de universo seria superior ao Collor entendeu mas como não foi mostrado nada não foi comprovado nada a gente leva em consideração que a Supremo supremacia alienígena né? que o Collor quase quase jogou quatro braços ali no nulificador porque foi preciso a Gwen o Kevin eles ajudar ali a puxar aquele cabalê, porque o quatro braços sozinho não tava conseguindo entendeu tipo isso é realmente surpreendente Oh, galera, Cromático e Sugilito tá na cara, né, galera? Sugilito é o que? É o guardião de Petrópolis, entendeu? Por mais que o Cromático seja uma cópia genética, é aquela questão. Ele não demonstrou muitos feitos. Tipo, o Cromático nem sabia voar. Ele só aprendeu a voar porque viu o Sugilito voando. Mas mesmo assim, o Sugilito voa ali em velocidade relativística. Chegou muito rápido da Terra para Petrópia. O cromático, ele faz uma luzinha ali, beleza. O sujeito faz um, um, muita, muita luz. E através daquela ali, reconstrói Petrópia, né? Tem o cristal de backup, né? Pode usar cristalocinésia, essas coisas. Então, galera, não precisa nem dizer muita coisa, né? sugilito é brabo. Massa cinzenta e o azimuth. O problema do massa cinzenta é por causa que a personalidade do Ben atrapalha, entendeu? Então é por isso que ele não se torna tão inteligente assim. Só em um que o Ben vai dominar, mas é mais a questão da experiência, né? E também o Massa Cinzenta em si, em omni né? Ele é superior ao Blue Driba. Por causa que o Massa Cinzenta e o Cabeça de Sapo... Tipo, Cabeça de Sapo com seus 13 anos, né? Que o Ben 3 tem essa idade. Eles conseguiram consertar o Omnitrix ali de boa. E o Blue Driba, eles têm dificuldade, entendeu? Então, pelo menos em relação a eles dois... O Massa Cinzenta e até o Cabeça de Sabe são superiores. Mas o Asimuth não tem condição não, né galera? Primeiro pensador, mais inteligente em cinco galáxias, entendeu? E se você pergunta do Albido, o Albido também é superior ao Massa Cinzenta em inteligência. Aí não tem nem discussão. Porque enquanto o Asimuth cria Omnitrix, Ascalon, Mecamorfos Galvânicos, tantas coisas, o Massa Cinzenta no clássico não conseguiu nem consertar o ar-condicionado. Sei que ele melhorou em um universo, mas pelo amor de Deus, cara. O cara não conseguiu consertar o um ar-condicionado. Aquático e Magistrado Pike. Isso aí ó, eu que vocês não lembravam, né, galera? Mas o Magistrado Pike, um encanador piscisvô, ele demonstrou aí ser muito da hora, né? Usar as habilidades piscisvô de uma maneira muito da hora que até o próprio Ben reconheceu. Por que eu nunca fui tão maneiro como o Aquático? Ué, porque você não é tão maneiro. Felizmente a gente não viu o Aquático usando toda essa veracidade aí, essa maneira de lutar. Que nem o Pyke, entendeu? Então, sim, o Pyke, ele é superior ao Aquático. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se tem mais algum outro personagem que vocês acham ser superior à versão do Omnitrix. Comenta se você acha que dá pra fazer uma parte 2 desse, desse top. Deixa aquele like. Se inscreva no canal, se você Seja membro. ative o sininho Falou e tchau!